Hum, tudo bem, ó? Olá. Tudo bem, ó? Como você Be... está? Ó? Beleza, e você? Eu estou bem, ó. você tá bem, tá tranquilo, Que ah, que bom. Tá e tranquilo você? é bom. Tudo bem. Que bom. Está bem É bom. Xixi, xixi, xixi, xixi. É. Eu gosto de estar tá bem. Sim. Presumimos né? que todos que nos ouvem e todos os seres também gostem. Se não, eu não sei como ajudar, porque eu só sei ajudar a pessoa a ficar bem. Eu não fiz o curso para ajudar a pessoa a ficar mal antes. Faltei na aula. Faltei. <risos> fui jogar bolinha de, de ping-pong. Fui jogar, jogar ping-pong assim coisa feia, né? Já veio matando aula. Não? Eu mataria essa aula também. Você também? Então nós já uh -huh. teríamos uma dupla no ping-pong, ó. A gente viria ping-pong e tomar Guaraná zero, não, assim? Não? Muito açúcar não dá não, né? E deixa a gente estado alterado de consciência, né? Se for um suquinho, eu prefiro um suquinho. Suquinho, então. Suquinho, suquinho de fruta. Sim. Que fruta? Hein? Morango. Morango. O seu é de morango, o meu é de caju. Hein? Tá ok. Eu gosto de caju. Caju, cajá. Todos da mesma família é gostoso. Só que tem que estar tá no ponto. É. Como a gente, né? No ponto é melhor. Hein? A gente verde é meio amargo, né? Graças a Deus, viu? mas vamos lá. Como a gente vive bem? Vive bem é bem relativo. Então são dicas um tanto superficiais, mas pontuais, não? A primeira não? é julgar. Ah, oh, sim. Como assim? Dizem que no não julgamento é o que traz a paz É, mas falta um pouco na, na, na, nessa frase ó. O não julgamento dissociativo Então quando você não julga dissociativamente Você acaba julgando associativamente E moralmente estável Moralmente pleno com direitos e garantias de estabilidade, né? buscando esses direitos e garantias de estabilidade e expressões saudáveis humanas, ó. graças a Deus, graças a Deus. Então, você sempre vai julgar. E a primeira maneira de viver bem é aceitar, você vai julgar. Julgar é inevitável. Até para você saber o que você não vai julgar, você já julgou. Hein? Uhum. Graças a Deus. Hein? Uhum. A segunda. Ai... Oi? Ai, mas como é, saber que eu não estou julgando saudavelmente? Perfeito. Hein? Você vai saber quando você não está julgando quando você não está baseando em evidências. Você está baseando o seu argumento em achismo. Nada daquele contexto corrobora o, que o, seu, o, seu, o produto do seu julgamento. Não há uma justificativa racional do seu julgamento. Aí você já, com certeza está julgando de maneira a dissociar da realidade o seu argumento, assim. é? Tá. E graças a Deus. Bom. É porque às vezes eu também bom. penso que julgar também tem um pouquinho de achismo, não? Quem vai da minha da minha percepção? Os meus gostos, então... Sempre tem achismo. Mas é bom julgar com um pouco de achismo, mas com o objetivo de ser digno do que não julgar e tá igual chego no tiroteio, né? Então o seu julgamento sempre vai dar um passo à frente para colher mais dados, ó. É? E julgar sabendo que há um viés interpretativo baseado em você ou na pessoa que está julgando sempre é baseado na gente, também nos coloca com o pezinho na humildade é? Beleza. Mas julgar é importante, porque você, quando você julga, é como se você concordasse, sabe? Ah, eu vejo isso, isso realmente é o que parece Então eu aceito isso Dessa forma, assim ó. Julgar é uma o, o segundo ponto do julgamento É o reconhecimento ó. E Graças a Deus ó. Como assim reconhecimento? Porque ah, há, uma, há uma série de propostas tudo o que você faz é uma proposta. Tudo o que você recebe é uma proposta. Você olha o carro. Você reconheceu o carro. O ato de reconhecer é após julgamento, que você faz de forma direta ou indireta. Dizendo, aquilo é um carro. Hein? Entendi, eu achei. Então, todos os reconhecimentos que você faz para a ambientação são produtos de julgamentos. E desses reconhecimentos, estabelecer o que é prioridade, o que é importante, o que não é importante, é fundamental. Para poder viver bem, ó. Uhum. E a isso também pode ser um gatilho, né, um gancho para a gente ir para a próxima, para a próxima maneira, a segunda maneira, a segunda maneira é a projeção consciente, ou seja, sempre que você vê alguma coisa você vai projetar algo, é inevitável. A gente tende a se antecipar às coisas. A gente se antecipa às maneiras, às coisas, às funções, com o objetivo de viver bem, com o objetivo de viver tranquilo. E essas vivências tranquilas, elas fazem parte da gente, com a gente, né? para a gente. E esses, esses, esses agentes de expressão, eles regem um um fun, um fundamento e saber a, a, a mente que é fundada né naquela questão é importante porque aí você vai ter mais ciência da sua projeção você não vai simplesmente basear sua projeção em um achismo sabe você vai buscar evidência característica tendência Aquilo vai trazer muita paz, sabe? Sim, mas é, dá para escrever, Larissa, mais um pouquinho o que seria projetar? Porque você falou que eu vejo e projeto para viver bem, né? Mas aí me veio a ideia de tipo, eu vejo e antecipo as coisas para poder viver bem. Isso também. Esse, esse projetar seria o quê? Tudo que você vê é uma projeção, é uma via de mão dupla. Os dados chegam até você e eles, você devolve esses dados depois de filtrá-los. E a maneira de devolver os dados é projetando esses dados. É assim que a gente ajuda a sustentar os meios, é projetando esses meios. Sustentando esses meios através das nossas projeções diretas e indiretas. não é, O que é uma projeção direta e uma indireta? A projeção direta é aquela consciente. A projeção indireta é aquela que a gente não está vendo, não está sentindo, não está interagindo, mas a gente sabe que existe. Existem carros e existe a possibilidade de novos modelos existirem. E com isso a gente sustenta a possibilidade de novos modelos existirem. Eu acho, Graças a Deus. Graças a Deus. Mas voltando à, à maneira, tudo é projeção. Para viver bem, é. Saber que se alguma coisa está me incomodando, pode deixar os cachorrinhos latir. Não se estresse. Fica tranquila. Tá ok. Eles estão eles se comunicando, ó. Uhum. E está baixinho. A, a projeção consciente é aquela que a pessoa faz conscientemente. Ela pode mudar, alterar. Ela não é rígida. As projeções não inconscientes, ou as projeções indiretas, elas são sempre rígidas, meio dogmáticas, sabe? Então, ah, é possível, por exemplo, você vai fazer uma viagem. Aí você faz planos. Nesses planos dessa viagem, você estabeleceu... É, etapas, isso é uma projeção consciente, é baseado em planejamento. Porém, você pode ter medo, né? Medo das coisas acontecerem, pode ter medo, um preconceito com a região onde você vai, você pode não aceitar os costumes. É... E tudo isso não tem problema. Desde que, não gere, desde que não gere agonia em você. Se está gerando a corbunia agonia e está tirando do bem-estar, é porque existem projeções não conscientes ali, projeções que estão te colocando numa situação de tensão e estresse. Eu não estou falando você, como minha amiguinha aqui, é você, todos que me ouvem, todos que estão aqui estudando esse conteúdo. Tá, mas como é que faz para resolver essa questão do, da projeção indireta aí, que às vezes pode me levar, por exemplo, o medo que você falou aí? O medo com agonia, né? o medo com desespero. Agora que a gente sabe que existe, a gente fala, eu não quero fazer isso. Eu não quero ter esses medos, esses receios. Eu não quero ter, viver nesses padrões, eu quero viver tranquila aqui e agora. E aí você tem ah, algumas falas que ajudam. Eu sou sempre protegida, eu estou sempre bem, sempre sou amparada. Estou sempre estável Essas frases, elas além de firmar nossa energia e nosso emocional Elas ajudam a gente a gerar conexões com padrões de cuidado e harmonia Daquele ambiente ou outro ambiente também E se mesmo assim continua no incômodo, gerando pânico e desconforto Pode procurar o veinho através do médium e por que que é considerado a projeção indireta que vem do inconsciente é considerada rígida? Porque a primeiro que eu entendi pode, como eu tenho, está no meu consciente, às vezes eu posso ter ciência de algum padrão que está me fazendo, que não está me fazendo bem e eu posso mudar com análise, alguma coisa, atendimento e tudo bem. Mas esse rígido, por que que é rígido? Não... Porque de uma certa forma incomoda. Então se incomodou ali eu posso ter uma percepção. Sim. É rígido porque ele é assumido, é ambientado como algo inquestionável. Hein? Algo imutável. Uma regra que você não pode questionar, uma regra dogmática. E também tem projeções inconscientes que não são ruins, tampouco são rígidas. É importante dizer, porque estamos imersos em muitas projeções e nem todas, aliás, a maioria não, estão, não está consciente. É, é aquele crivo mesmo do incomodar, sabe? E para entender do incomodar, é muito importante, meus filhos, vocês entenderem que incomodar não é normal. Sabe? Eu tô incomodado. Não, não, não aceito. A primeira, primeiro passo a mudança é não aceitar. Não aceito que tô incomodado. Tem alguma coisa errada. Não é normal. E você não precisa se adaptar a essas coisas. O efeito colateral dessas adaptações é o estresse. E o estresse não tem um efeito nada positivo no organismo humano. Hein, ah, a segunda maneira ficou muito rica, muito bom. Gostei. Toda vez que eu vim, eu vou pedir para falar com você. Hein? Muito bom. Hein? A terceira é o julgamento ciente que é isso, Pai José? Já teve julgamento na primeira? Sim, essa é uma derivada, mas é uma derivada um pouquinho, um pouquinho diferente. Julgamento consciente, ciente quer dizer, é quando você julga a mente. Você já tem suas características e padrões ali envolvidos naqueles parâmetros a serem julgados e você tem ciência disso se enquadra também na sua pergunta lá da primeira maneira você está boa médio tá sabendo antecipando sim sim sim, sim, sim sim sim então a pessoa ela está julgando e ela sabe que aquele julgamento tem independente do nível de fidelidade que ela acha que tenha com o contexto ou a situação aquele julgamento tem influência pessoal em maior ou menor grau e nossa então sabendo disso eu me dá medo julgar né porque a, por a possibilidade de dar errado é grande não mesmo tendo um sendo um julgamento tendencioso ele tem grande chance de ser produtivo e funcional se ele se baseia na lógica, que é uma virtude que liga todos os julgamentos e todos os padrões na escrita da existência, na escrita do universo. E graças a Deus, graças a Deus. Hein? Tudo bem até aqui? Ficou claro? Hum, eu não, sei, não sei se eu entendi. Então esse ponto 3 aí seria quando eu já tenho clareza de alguns padrões meus? Sim, ou não tenho clareza, mas é saber que tem padrões seus ali. É, é como se fosse um ponto de atenção. Né? É saber que há um julgamento ciente, há uma mente ciente ali, que tem várias camadas, várias etapas. E isso vai influenciar, sim, a maneira com que a, com que a narrativa acontece. Então, são maneiras, mas essas maneiras a gente tem como etapas também. Primeira etapa, julgar. Saber que vai julgar. Saber que julgar é inevitável. A segunda, a projeção. Saber que projetar nesse julgamento também é inevitável. A terceira maneira é saber que nesse julgamento tem influência sua, tem, tem características suas, minhas, de quem estiver julgando. Isso é importante, porque isso traz não traz a obrigação de aceitar, sabe? Acertar. Não? Ah, eu vejo assim. Pode ser que daqui a pouco eu veja diferente. Mas com esses dados aqui, baseado nesse raciocínio lógico, esse é o resultado que eu tenho. Você concorda? Ah, não, eu discordo. Ah, então me explica com a sua lógica para que eu entenda a lógica que permeia a nós. E tenhamos com isso o um entendimento inevitável, achei, a lógica nunca é conflitante. Tá, ah, mas a pessoa também pode me explicar a ideia e mesmo assim não, eu não concordar com aquilo. Perfeito, não, sem problemas. Mesmo tendo lógica, você pode não concordar, entende? Uhum. dentro daquela lógica, você pode dizer eu entendo essa lógica, mas para mim essa não é a melhor estratégica é. perfeito, ó graças a Deus a quarta que se a gente julga projeta entende que projeta e entende que esse julgamento ocorre em uma mente. Agora a gente vai se deparar com os nossos impulsos que ocorrem após esse julgamento. As nossas ações que ocorrem após esse julgamento. Então a quarta maneira é a análise dessa pulsividade. Porque meu, às vezes antes de julgar, raciocinar, a gente está agindo. Então, para viver bem, para o ser viver bem, entender que existe uma impulsividade e descobrir né, essa impulsividade, entender como ela funciona, os gatilhos, entender que isso vem de anseios e desejos que nem sempre estão claros, é fundamental para viver bem e tranquilo. Então, não, não é problema ter pulsos e impulsos em certas ações ou situações. O ruim é quando esses pulsos e impulsos geram agonia, incômodo, desconforto. Essas coisas não boas, não acham? Tá, é... Então, é porque impulsividade, quando eu pensei, aqui a me ver a ideia de que eu estou agindo sem pensar mas não é nesse sentido não, a impulsividade é a habilidade de manifestar esses pulsos que vêm da alma dependendo do, do, do cenário ou da situação quando não há uma maturidade dessa habilidade o ser ele é impulsivo de maneira descontrolada e sem sem consciência. Entender que a impulsividade é uma, uma habilidade de extrema importância para a vida moderna é muito importante para manter o bem-estar, porque com a impulsividade amadurecida, unida às outras habilidades, é mais difícil do ser entrar em padrões de vício, por exemplo. Porque se fala muito dos vícios às drogas Mas há muita, muita questão de vício comportamental mesmo, sabe? Você pode dar um exemplo de vício comportamental? A pessoa que tem impulso em, em interromper as outras Quando tem alguma ideia, porque ela quer... De ser ouvida. Aquilo pode se tornar com o tempo um vício de comportamento e algo que é involuntário e a pessoa até sofre com isso. A diferença do vício e do hábito é que o hábito é ruim. Ele se torna um vício. O hábito que faz mal para a pessoa é um vício. Esse é um exemplo. Tem muitos outros possíveis. Todo hábito que te incomoda e te faz sofrer é um vício. Ah, entendi. E tem diferença de pulso para impulso, para José? Eu não sei a diferença. Sabe quando você está escrevendo uma coisa e está gostoso e a coisa está fluindo de maneira saciada e prazerosa? Uhum. Esse é o pulso. É algo natural. O impulso vem de dentro, transtornando padrões mentais, ele vem tentando dar a volta né, em certos padrões mentais que iriam, reprimiu, ele é alterado nesse percurso desses padrões e ele tem um resultado que não é saudável, favorável, benéfico ao ser em questão. Sabendo disso, a gente parte para a quinta maneira, e é o impulso e o pulso verdadeiro. Parece que você está sabendo, hein? Você está espiando aqui. Fala a verdade, hein? Você está <risos> tá espiando as coisas aqui, ó. Essas coroas nunca vi, viu? Tá tudo em pé, de orelha em pé, ó. Mas enfim, ó. graças a Deus. O pulso, o pulso verdadeiro, ou o pulso saciado, equilibrado, é aquele que te dá prazer em fazer. O tempo passa e você nem sente. As coisas acontecem e você nem se cansa. Tudo ocorre em naturalidade. Tudo ocorre em respeito. Tudo acontece com o máximo de harmonia possível. Já o impulso dissociativo, ele acontece de maneira involuntária, quase sempre com um arrependimento. Quase sempre com um padrão sequente de culpa, autoculpa, repressão, angústia. O ser entra em um estado deprimido, então há ali um, um, uma característica depressiva. É, é, é muito interessante o ser seguir sua própria filosofia e ter essas maneiras e essas etapas como um mapa para se conhecer, para se sentir para enxergar as questões, para conseguir escolher, para desenvolver a independência, graças a Deus. Né? E esse pulso é, que você falou, pulso verdadeiro, pode ser comparado também à motivação? Isso, isso, a motivação é o movimento da ação Gerado por esse pulso, né? O pulso da alma, assim. Aí nesse quinto ponto você falou pulso e impulso verdadeiro. É, impulso, quando... é, impulso e pulso verdadeiro. Desculpe te cortar. É, pois é. Quando você coloca ver... é não. Quando coloco verdadeiro sempre. O... Quando me vem essa palavra verdadeiro eu sempre coloco como um, um algo positivo Atenuante, saudável. Né? Algo saudável. E pelo uhum. que você falou aí, impulso. É, mas eu não falei na ordem errada. Ou eu disse na ordem errada que eu tô velho. <risos> ou, ou você não entendeu ao contrário. Não sei, não importa. Eu vou, vou repetir o título, tá? Tá. É impulso e pulso tá. verdadeiro. Ah, tá. Aí, tá. aí a linha né ah. que às vezes eu fico empolgado né aí eu erro huh? ah. sim, sim, sim, sim, sim, então sim. o impulso é... não sei se eu entendi direito ele sempre vai ter uma conotação não saudável quando percebido a nível consciente e não, não havendo uma escolha prévia para aquela ação, e não sendo benéfico, a gente qualifica como impulso dissociativo. Mas tem uma outra categoria de impulso, que são esses impulsos que o coração tem a cada, a cada milésimo de segundo, né? que o, o, o cérebro tem. Então a gente entra numa outra categoria de impulso, né? um impulso psicobiológico, aí, a gente teria que entrar em outra gama de estudos, mas nesse aspecto quando tá incomodando, quando você agiu e fica se culpando, se cobrando, aí se encaixa essa quinta maneira deste impulso que está ali programado e é quase inquestionável né é visto como algo uma regra inquestionável hein? aí isso isso atrapalha bastante o ser é porque quando falou impulso eu também eu lembrei de impulsionar sabe alguma ideia que quando fala impulsionar me dá a impressão também que é, é fazer movimentar leva ir para frente então Sim. Seria sempre saudável. É, quando num aspecto que não incomoda e é uma ação involuntária, esse termo serve também. Mas nós estamos usando esse termo para um aspecto onde a pessoa tem uma ação e não queria ter. Ela se, sente a... Ela se sente à mercê daquilo como se não houvesse outra opção. Esse impulso dissociativo Quase sempre vinculados a vícios hein? Há muito essa coisa de impulso Quando há uma, uma questão de vício Tanto comportamental como vício químico tá, E para eu não me sentir Assim dessa forma Como se eu tivesse a mercê Focar nesses pulsos Verdadeiros E escolher Uma Optar né Por meditação Através de reflexões Optar por uma vida Mais Tranquila Mais uh, Premeditada Mais administrada, sabe? Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso. Fica uma dica boa para as pessoas. Se tá difícil, porque não é obrigação também conseguir fazer tudo sozinho. Se tá difícil, não tá conseguindo, que tá com agonia, mas sentiu essa ligação, se sentiu chamada, chamado para receber uh, esse tipo de perspectiva das coisas, pode procurar a gente. Também tem outros conteúdos disponíveis no canal, a gente está aqui para fazer esse serviço mesmo de esclarecimento. Para o bem-estar individual e coletivo. É isso. Paz no coração. Gratidão, Pai tá, José. Tchau.